Cai... Sup, mesmo era ir jungle Joga uma de hell, nem fudendo, mano Deixa eu ver se eu joguei de hell, passei eu, eu tenho que, eu tenho que, Eu tenho que jogar com o que eu quero, tá ligado? Vocês lembram ontem lá, quando eu fui jogar de Shinzau lá, mano No começo da stream lá, mano, foi magro Tipo, é paia Eu fico magro, magro, mano Eu tenho que jogar do que eu tô afim, tá ligado? Senão fudeu, eu tô pegando essa visão aí, velho Vai ter que ser o um Nautilão da massa, né galera? Só que o falta é que eu tenho um Jinx do meu lado, mano Deixa eu ver a Seraphine Meu time precisa de engage, mas não tanto ah não, precisa, véio. vai ser Nautilus mesmo Nautilão da massa, rapaziada Putz, olha a botinha dos caras, os caras tá de serafina MR, tá de barreira e curar Ai, fodeu Galera Mas não ganha isso aqui não, velho Bora, velho, cadê meu time aqui? Isso não foi muito worth, velho. Olha isso, foi worth, né? Mas nós gastou todos os flash e a MF ainda tem flash. Pirei que a gente ganhou isso, eu achava que a gente não ia ganhar, não, rapaziada. Eu achei que não ia ganhar, não, mano. Tanto que eu falei, né, na hora, eu acho que a gente não ganha isso. E ganhamos. Beleza, né? O bom é que eu posso ficar dando a unha aqui igual um louco. Toma, só tapa, filhão, só tapa. Agora eu vou pra base, beleza? Pega, galera. We are the people. Ai, meu Deus, eu perdi 60% da minha vida? E é bot aí, mano. Será que eles deu é B? Provável. Vamos puxar esse aqui logo, mano. É o plano. Puxa tudo logo. Queria dar B, não, mano. Deixa eu ver se eu aproveito essa janela aqui, galera. Isso que é uma janela a ser aproveitada, mano. Né? Olha a janela aí, galera. Olha a janela. Olha a janela. Pegou, mano, esse grep? Será que pegou mesmo, mano? Se pegou, pegou, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Se a Hard falou que pegou é porque pegou. <risos> Ih, olha o Rominzinho dos Cria, família. Olha o Romaminzinho dos CRIA, velho. Fodeu, a gente morre aqui, velho. É, mais ou menos, né? Dois por dois, tá bom. Tá bom, tá ruim não. Dois por dois, sogrinha. Vi nada, Lilude. Vi nada, filho. Mata esse cara, velho. esse cara tá tirando, mano, ele tá tirando, nós de grandão uh! olha o cronômetro! ai, nossa senhora, Tá bem que eu não tô bem Olha o cronômetro, Família Olha o Ranger Ranger como ele vai, hein, vamos ficar telando ele Ranger Ranger, Ranger Ranger Beleza, tacou bolinha no nada, se tiver uma Kindred aí, fodeu Aquele gangue motivacional, né, quem nunca? Ai meu Deus! Solta, Ranger, solta, mano, não precisa. Uh! Vai pra base aí, folgadinho. É, aqui é poucas, aqui é poucas, é? Que play, né, mano? Isso aqui foi bonito, mano, o que eu fiz Na moral <risos> Ai, meu Deus Isso foi muito clean, véi Por ambas as partes, mano Caramba, isso foi, isso foi muito raiano gameplay, não foi não? Assim, tudo bem que foi o básico, né? É o que tem que ser feito, é o mínimo, né? Do League of Legends sendo apresentado Pra nossa região, acho que foi legal, né? Foi uma gameplay legal assim, mano Eu gostei, velho Caramba, foi pog. Ai, meu Deus, ele nóis É aonde isso aí? Tô com medo Nossa, era aqui mesmo, mano? Não vou te ajudar não, amigão Aliás, vou assim, mano sou sobrando Eu segurei ele pra tu, você sai correndo e é isso Olha esse time jogando, hein, mano Tem 5 pessoas bot, é isso? Tem 5 pessoas bot e nós fez um por um? Rapaz, maravilha. Ó, eu vou fingir que tem alguém aqui, tá ligado? Esse meu passo é fingindo que tem alguém aqui e eu vou pra cima, ó. Mas não tem ninguém do meu time aqui, velho. Tô na mente dos caras, rapaziada. Eu tô na mente, papo é. Eu tô literalmente na mente. Não tinha ninguém do meu time e eu só fingi que ia é pra cima, tá ligado? Flacha pra assustar o cara que o bombom é seu a Cezinha. Cezinha. já vem deslizando aí. Eu entendi bem que errado ali, mas flashei, né, mano? Tá pago o flash meu campeão. Já vem deslizando aí, pelo amor de Deus, Cezinha. Meu amigo. Assustei foi eu, né? Esse cara é folgado, hein, mano? Olha que cara folgado, rapaz. Ajuda aqui atrás aqui, campeão. Aqui atrás aqui, Talon. Onde que o Talon foi, mano? Pô, o Talon foi buscar o cara na PQP, velho. Aqui, filhão. Mata o cara pra... boa, boa, boa. boa pelo bem matou. se o Talon fica com nós na Jinx ali, acho que era melhor, tá ligado? Dá pra fazer um 3v4 ali, mas se nós joga junto, né? Nós, nós se separou cada um pra um lado, tem que ser trotsa. Tem um bagulho no Loki é roubado, rapaziada. Igual, tipo que essa situação do Talon, mano, ele foi dar chase na Serafina que flashou. Se ele vem ajudar o time, era melhor, porque aí nós deixava a Jinx viva, ela dava um dano a mais nos outros rapazes, tá ligado? Então sempre opta por ajudar seu time, mano. Você não pode deixar seu irmão sozinho, né? É claro que tem algumas situações que é melhor você abandonar. Mas ali você ele junta com nós no Nok, mano Era tudo nosso, hein? O jogo aqui tá ganho, mas ao mesmo tempo parece que tá perigoso A gente não tá pegando dragão Tamo só ganhando em mapa, mas não parece que é o suficiente Tá mó estranho esse game aqui, mano Nossa, olha o peel que eu tô dando pra essa Jinx, mano Na moral, esse cara, esse cara quer beijar eu, certeza Olha o peel que eu dei pra Jinx, mano Pra ele não morrer, velho Caramba, olha o piozinho que eu dei na moral, velho. Isso foi muito insano, velho. Seja bem-vindo e valeu pelo apoio no Primezada, fio. Só vamos nessa, William. Vamos nessa, William. Vamos nessa, pai. Ai, ai, ai. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Eu vou pra cima? Herói. Ai, vamos embora, galera. Vamos embora. Comba ele aí, doidão, senão eu vou morrer. Padrinho. Paizinho. Dá puta Talon dar uma atenção ali não, galera? Enquanto eu tava meu controle de grupo no cara, mano. Acho que ele tava em cooldown, que eu dele, né? É, devia estar tá em coldazes, de fato, né? A cara e a coragem, mano. Se der mole, eu grabo. É. Só o grevezinho pra dar aquela forçada. Saí fora de fininho. Oh, se nem ele, mas não foi o suficiente Vou tirar Jinx Olha o Gragas, não é o suficiente o que, Não é o suficiente o que Olha esse Gragas, mano Campeão mais roubado do League of Legends atual Aí, ó galera, olha lá, de só anda reto ó. Ele não tá nem aí pra nada não, ó Ixi, apagou a luz, apaga a luz Apaga tudo GG Jogão, rapaziada Pô, não vai ser GG isso aqui Botei até o um microfone aqui como se fosse GG Pra poder falar melhor com a rapaziada Calma, vai ter que ser grab ult na Kindred, hein, mano Que aí eu tenho que parar a ult da Kindred Nice, foi só ult, só volta, velho Foi só ult, só volta, velho Isso já foi bom demais Olha eu jogando LOL, mano Olha eu jogando LOL, velho Caramba, velho O time todo, na real, também, mano Foi muito cleanzinho, mano Caraca, foi cleanzinho, né, mano? Olha, mano.